Pode falar, prefeito. Então, oh, gente, mais uma vez nós estávamos na prefeitura. Já ligamos para vários deputados federal. Já estamos em contato com o governador, secretário de segurança do estado. Todos estavam lá aqui, doutor Pleno, o doutor, nosso amigo Alan, nosso amigo Tonhão. E o que que nós falamos? Seis. Calma, aqui. moço. O que está acontecendo não acontecer mais. Aí, Pode tirar a né? máscara aí, prefeito. Pode tirar a máscara aí. O que está acontecendo? Conversamos agora há pouco, né? Com o delegado antes de descer com o delegado. Ele, o que ele falou? Que se, um exemplo, nós, do jeito que estamos, na manifestação pacífica. Amanhã, de manhã, né? Exatamente. Se encerra. E aí eu vou passar a palavra aqui para o nosso, nosso amigo aqui e depois vocês vão falar. É, nós vamos recuar. É Foi negociado com eles. Outro Amanhã mulher. foi garantido é. que vai, vai, vão sair de Jacareacanga. Vão embora. Tá? Vão e embora. embora, vão estar tá na região, vão estar tá em outro lugar. Vão, a, as circunstâncias, a, as buscas no mato vão parar hoje. Entendeu? E amanhã não vão acabar a operação Então o que eles não querem hoje é esse conflito Porque se não parar eles não vão embora, vão chamar mais gente Então nós vamos recuar, vamos aguardar a palavra deles Amanhã De recuar e Beleza. acabar a operação em Jacareacanga Caso isso não aconteça da parte deles, aí é outra história Deixa eu perguntar o senhor, o senhor como secretário da segurança eu como secretário, eu sou apenas um Zé Niguém, entendeu? Né? Não, mas sou um ele advogado. é só advogado também, é para é, ser eu, um... eu, tô, eu sou como advogado, mas é, essas operações aí, entendeu? O certo é nós de esperar eu, olha, a levar os homens até amanhã, eles mataram esperar. inocentes. Agora recuar todo mundo, recuar que né? nós trabalhador. Deixa o Alan falar, Ei, pessoal! Ainda não acabaram de falar, gente. Aí, ó. Nós estamos tentando evitar uma tragédia maior que já aconteceu É, mataram o trabalhador, então, rapaz Já aconteceu, não nós vamos evitar que aconteça operação. mais Acabar então, com essa porra a dessa a operação aí acabar. Nós essa vamos voltar trabalhar. a trabalhar, todo mundo em paz todo, mundo em paz. todo Mas a gente mundo vai precisa trabalhar. da cooperação de todos de Nós vamos precisar recuar Isso, tá bom É o a combinado palavra Tá, deles tá bom Mas essa coisa é amanhã eles Olha, amanhã ó. Ei, pessoal Oh, Sim. Eles prometeram que amanhã vão se retirar da cidade de Jacareacanga Acho que eles vão se embora. É. Não fiquei aqui. Mas tem que nós, calma aí. Ei, pessoal. Nós Sim. tem que ir todo mundo para suas casas é. e esperar até amanhã meio-dia. É. Aê, nós tá tudo, bem, tá, bom. tudo bem. tá bom, tá bom, tá bom, até tá bom. Pode, esperar, bom. pode esperar, pode esperar. amanhã. Até amanhã meio-dia, é. é. meio se eles não for embora, nós reunimos. É. É, bem, a equipe da Polícia Federal já está retornando para a cidade de Taituba. A operação já foi finalizada. Pelo menos o, a execução do plano que estava previsto, com incursões nas terras indígenas Mundurucu e Cinza, onde nós conseguimos é, debelar e cessar a atividade garimpeira em diversos pontos, diversas áreas de garimpo dentro dessas terras indígenas. É, tudo correu de forma pacífica nessas intervenções, então qualquer notícia no sentido de que houve mortos ou feridos, elas não procedem, não houve qualquer registro de morte ou feridos nessas incursões nas áreas de garimpo.